Eu pessoalmente acredito em vampiros, um beijo frio, os dentes quentes, um gosto de mel, Torquato Neto. Boa noite, essa é mais uma live de, do Monstruário que está funcionando hoje meio como que quase de surpresa, porque a gente aqui acabou, eu acabei esquecendo de, é, de anunciar né, a, a, a live, né, anunciar o programa mas é, fizeram-se 15 dias desde que nós fizemos o último monstruário aqui, que foi no dia. Não sei se dia 3. Isso, hoje é dia 17. No dia 3 de. de olha, eu em junho, no dia 3 de novembro. Então, gente, esse é o monstruário de número 7. É, e o tema de hoje é um tema que eu vou ter que batalhar para conseguir é, falar sobre ele é, em, no tempo reduzido que eu tenho, inclusive porque eu não posso usar muito tempo, porque eu já estou aqui na, na beirada do uso do StreamYard. Mas é, eu não podia deixar de fazer esse programa, já que o que aconteceu é que no último no último dia 3, agora eu tô lembrando, no último dia 3 ele não pôde acontecer por um problema que eu tive técnico aqui, e a gente precisou adiar. Então, pelo canal Arte ao Vivo de hoje sem vinheta, que é para poder não, não ser bloqueado pelo YouTube, mas pelo pelo Facebook, mas depois no YouTube tem vinheta sim. Ele, esse vídeo depois vai para o YouTube assim que eu acabar essa live aqui pelo canal Arte ao Vivo, que é um canal do, do que é um programa de extensão do Centro de Cultura Centro de Cultura Linguagem e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, é, nós vamos transmitir então o sétimo programa do Monstruário e hoje o nosso tema é são os vampiros e eu vou começar é, já me guiando por... Tem várias coisas que eu recolhi para essa conversa de hoje aqui, mas eu vou começar me guiando por um livro que é um livrinho uh, que a gente poderia dizer até que é uma espécie de pop Fiction, de livro de bolso, de livro de consumo rápido, se não fosse o fato de que ele é aquilo ele é um livro francês e na França tem muito essa coisa de se fazer um livro... Uh, mesmo sendo um livro de bolso, bastante consistente e com um custo muito reduzido. Na época, eu adquiri ele por dois euros, está escrito no próprio livro. E esse livro é muito interessante, que se chama, ele se chama Os 100 Anos de Drácula, ele foi publicado justamente em 1997, se eu não estou enganado, e ele tem um prefácio, e depois é uma coletânea de textos, né, textos fundamentais, um prefácio do Fred Saberhagen. Não, não é do Fred Saberhagen. O prefácio, na verdade, nem está. Fred Saberhagen é um cara que escreveu Confissões de Drácula. É, é um, não está indicado aqui... É Bárbara... Não, desculpe. Está indicado, sim, apresentados os de Goethe a Lovecraft, oito histórias de vampiros apresentadas por Bárbara Sadou. E esse é um livro de 1997, naquela ocasião se comemorava 100 anos da, da publicação, né, vocês sabem, quem acompanha esse assunto sabe disso, da publicação do famoso Drácula de Bram Stoker. E é, dentro dessa comemoração, então, a Bárbara Sadur fez um pequeno prefácio e construiu esse livrinho é, muito interessante do qual eu vou tirar algumas informações aqui para falar para vocês. É... Bom, a primeira coisa que eu acho que é interessante chamar a atenção é que a gente aqui é, pode ser que a gente fale principalmente de Drácula, claro, mas é, as coisas começam bem antes. Né? Então, é, aqui, por exemplo, ela diz que já é, nos idos do século XIX, mais precisamente naquela época em que a gente imagina, tem uma, uma história que o pessoal imagina muito, que a história do Drácula foi uma das histórias que foi é, elaborada naquela famosa noitada da Mary Shelley com o Lord Byron lá no... no, no, no, no, no Lake Geneva, né, no lago, acho que é Genebra, uma coisa assim, enfim, uh, na casa em que eles estavam. Na verdade, a coisa não foi bem assim, né? porque o Bram Stoker vem bem depois. Né? Drácula não foi o primeiro, o primeiro herói vampiro, Bram Stoker seguiu a via emprestada um século precedente pelos românticos alemães. Isso é uma observação importante, porque, na verdade, todo esse imaginário que, de alguma maneira, retoma algo da Idade Média, é um imaginário que, vai é, se consolidar a partir do surgimento do romantismo alemão, é, que o Haroldo de Campos até dizia que era o romantismo orgânico, né, nascido lá nos cantões da Alemanha ainda no, século, no final do século XVIII, ou seja, o começo da era industrial. Os versos de Goethe, onde o autor canta A Sedução da Mulher Fatal, né, a Noiva de Corinto, um famoso uh, texto de 1797 de Goethe, re, re, é, permanecem entre os mais célebres. E aí é um trecho aqui da Noiva de Corinto, aqui no livro. Os poetas ingleses foram, a seu, a, por sua vez, é, envolvidos por esse tema é, herdado da antiguidade. É, o Jaur de Byron, o Cristabel de Coleridge, a Lâmia de Keats, é, mas foi em 1819 que o personagem fez sua primeira aparição na literatura em prosa com o um vampiro de John William Polidori, outro que também comparece aqui nessa antologia. Aqui está o um famoso texto do Polidori, que era, na verdade, a história de vampiro é, que ele tinha se proposto a fazer e que muitas vezes as pessoas confundem com a história do Bram Stoker. Esse texto do João William Polidori, que era um médico, chama-se, na verdade, o Vampiro. Uh, diz ela ainda: o sucesso desse texto precursor foi imediato na Europa. Se vocês assistirem o um filme Mary Shelley, vocês vão ver que isso acontece. Ele precede o sucesso do próprio Frankenstein, da Mary Shelley, né? uh, em parte a razão de sua atribuição, uh, em parte em razão de sua atribuição ao célebre Lorde a concepção mesma de é, porque foi era ele foi atribuído foi um texto atribuído ao Lord Byron né? e como Lord Byron era um poeta muito famoso do romantismo ele ganhou muita muita reverberação o conceito mesmo dessa longa novela inspira ainda é, é, criadores e romancistas Tim Powers, Le Poit de e são alguns dos, dos, da, um dos autores citados. Em um prefácio, o autor de Frankenstein, Mary Shelley, explica que Byron, a autora, né? Frank Stein, Mary Shelley, explica que Byron tinha posto, é, levado até o limite, uh, não, ele tinha estabelecido um, um desafio para os seus amigos, de escrever uma história de mortos vivos fora de uma de um do, é, depois de, um, de uma manhã, é, de uma tarde, na verdade, muito chuvosa, passada na Vila de Odate, eu tinha esquecido do nome do lugar. Na Vila de Odate, eu acertei quanto a Genebra. Né? Somente Mary Shelley conseguiu, com brio é, é, enquanto que é, venceu esse desafio, enquanto que o Byron es, é, esboçou um romance vampiresco. Maquerella separaria Byron de Polidori e, no ano seguinte, o último é, segue sua história, persegue sua história, do, do, de, de, é, pegando a história do mentor e a modificando, é, se afastando das características lendárias que fazem do vampiro um ser é, é, repulsivo, é, o jovem escolhido para estabelecer o retrato de um aristocrata sedutor perigosamente perverso. De acordo com o perfil byroniano, que era uma espécie de. É, não seria o equivalente a um ídolo do rock, atualmente, se ainda houvesse essa hegemonia do rock no mundo. É, a sua narrativa foi inspirada também é, no francês Cyprien Berard e depois em Lord Ruthven, ou, ou Os Vampiros de 1820, publicado e talvez escrita por Charles Nordier. Este último é, resta incontestavelmente o embaixador do herói de Polidori. Teve, é, ele soube reconhecer o um ser que uh, uh, espantava -nos pelo seu horrível amor as canções, às, os, os sonhos de todas, é, assombrava os sonhos de todas as mulheres. A adaptação teatral de Nodier, que se chama O Vampiro, foi reposta cena, em cena inglesa é, é, sem, no entanto, permitir a Polidori de sair do anonimato. Foi onde ele acabou ficando. Enquanto isso, o vampiro fascinava e foi objeto de melodramas, vaudevilles, óperas cômicas. Nenhum teatro parisiense restava sem seu vampiro, exclamava uh, um crítico da época. Numerosos autores franceses, tá, nós estamos falando ainda do século XIX, Numerosos autores franceses, tais como Victor Hugo, Alexandre Dumas, Charles Baudelaire, Isidore Ducasse, Conde de Lautréamont, Prosper Merrimé, Guy de Maupassant, Paul Feval, foram atirados pela escritura, foram atraídos né, pela escritura fantástica, ou seja, a escritura vampiresca. É, vocês me perdoem as, as vacilações enquanto eu estou lendo aqui, mas é que eu estou traduzindo simultaneamente enquanto eu estou falando. É, e em 1836, filho Gautier nos propõe uma das mais belas histórias do gênero, A Morte Amorosa. A empresa da mulher vampira se estende agora a todo o século 19, na sucessão da bela Clarimonde de Gautier. Vem a, a perturbadora Carmila, do anglo-irlandês Joseph Sheridan Le Fanu, eu vou falar disso daqui a pouquinho, que é de 1872, e a jovem Cristina de l'America, Francis Marion Crawford, Carla vie é sangue sangue, A vida é sangue do sangue, ou viver a vida pelo sangue, né? que é de 1880, antes da aparição dos Companheiros de Drácula, das, das, das, das, das composições, Companheiros de Drácula, não, é, das, da composição de Drácula. Bram Stoker não restará insensível a essas visões românticas onde os termos de sedução, da alteridade, da sensualidade, da transgressão, da predação, do onirismo e da cumplicidade se entremeiam sutilmente as figuras do monstro e da vítima, não foram mais sempre aquelas que o leitor esperaria a partir de então. E aí ela prossegue... Chamando a atenção do seguinte: criatura complexa, o vampiro, na alvorada do século XX, não se definiria mais como um simples morto que, na noite, quando chega à noite, deixava o seu sepulcro para ir se alimentar de sangue dos vivos. O monstro poderia adotar as formas inesperadas e se fazer entidade invisível, ameaçante, próximo do extraterrestre, como uh, é, conta o conto Le Orla de de, de 1886, ou Planta, eu queria chamar a atenção disso aqui, porque isso antecipa, por exemplo, um filme como A Pequena Loja dos Horrores, que é dos anos 50, mas há um conto do A.G. Wells, de 1897, que se chama A Estranha Orquídea, que é justamente do mesmo ano do é, do, do Bram Stoker, né, do Drácula. E é interessante que foi nesse fim de século marcado pelos crimes do Jack o Tripador, né, e a emergência das sociedades secretas que de caráter esotérico e mágico é como aquela da Golden Dawn que Bram Stoker aparece é, e a, lança o seu livro Drácula que vai ter um sucesso tremendo. E aí agora a gente já pode, então, eu eu separei aqui uma, uma apresentação para que a gente possa então acompanhar um pouquinho dessa história a partir já de uma relação um pouco mais uh, cinematográfica, né? como eu tenho feito aqui outras vezes, vamos visualizar isso com modo de tela cheia, uh, como eu tenho feito aqui outras vezes, eu tenho... É, procurado, né, a fazer com que é, essas essas coisas também recaiam principalmente é, no terreno do cinema, porque a gente foi formado, né, pela televisão e pelo cinema principalmente. Bom, é, quando chega a, é, o começo do século XX a gente começa a ter então uma sucessão de filmes. Primeiro alguns filmes que não são é, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, não são é, filmes é, diretamente, é, é, diretamente é, relacionados com vampiro, propriamente dito. Então, a própria, a, como é o nome dela, Bárbara Sadu, é, não sei se é parente do, do Sadu, que foi crítico de cinema, mas enfim, ela é, fala que no começo do século o vampiro não tinha ainda encontrado, codificado, não tinha sido codificado pela Sétima Arte, o leitor se, é, se, o, o, se, se tinha o prazer de reencontrar um, um, uma pesquisa psíquica, que é A Vance, Le Vampire, de Claude Askel, de 1914, ou a Ambiência dos cemité Cemitérios, um outro filme chamado Guardião dos Cemitérios, de Jean Rey, de 1919, e foi a partir de 1920 que uh, uh, ele não estaria mais em face de um vampiro ordinário, como Rosny, o legendo Vampire, ou Howard Phillips Lovecraft, La Mesão Maldita, a Casa Maldita de 1928. É, e isso porque, então, em 1922 aparece finalmente o, o, o filme, o filme é, Nosferatu, né, de é, F.W. Murnau. Né, pela Prama Film, e a gente tem logo de cara, é interessante assinalar, que a gente tem dois Nosferatos. Né? É, nós temos o Nosferato de Murnau, em 1922, e depois, 50 anos depois, você vai ter, ou pouco mais de 50 anos depois, você vai ter, em 1979, o Nosferatu de Werner Herzog. Entre um e outro, dois atores extremamente carismáticos. No primeiro, você tem o Max Schreck, já vai falar daqui a pouco dele, e no segundo, você tem Klaus Kinski, né? o mesmo Klaus Kinski, que também vai chegar a brigar, é, a ponto de quase matar o diretor no outro filme do Werner Herzog, chamado Fitzcarraldo, que eu vi recentemente que foi é, indicado em é, uma série de filmes do Jim Jarmusch, se não me engano. Acho que é. é e o primeiro, o de 1922, o, o filme do Murnau, eu já mencionei ele aqui anteriormente falando de outras coisas em outro lugar. Deixa eu fechar isso aqui. Em outra, em outra live que eu fiz aqui. Né? A gente esteve falando disso aqui na semana passada, porque eu eh, e, a, e a Francisca Max, eh, aliás, na semana passada não, na outra edição do História do Rock Através do Cinema, que está aqui no YouTube também, vocês podem ver, a gente comentou eh, o The Hunger, né? o filme... Do Tony Scott de 1982, eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. A figura do Max Schreck. Max Schreck foi, era uma figura extremamente excêntrica, contas que ele, inclusive, foi para o set de filmagens antes do próprio diretor, e causou um tremendo tumulto, porque ele realmente incorporou a figura do vampiro de forma, é, digamos assim, muito radical. né? Depois eu andei lendo algumas coisas sobre isso também, que diziam que o Shrek era um cara formado pela tradição Stanislavskiana, de incorporar o personagem e a toda a verdade do personagem e tudo mais, o que fez com que ele é, ganhasse ao mesmo tempo uma, uma interpretação. Efetivamente é, memorável e assustadora, como também tenha criado grandes problemas na própria, no próprio set de filmagem. Esses problemas foram descritos depois num filme de 2000 do Elias Merrick, chamado A Sombra do Vampiro, com John Malkovich. William Dafoe que toma então para si a tarefa de fazer ah, o Max Schreck, né e, faz, e o faz de forma realmente excepcional. E o John Malkovich, naturalmente, faz. O, o Murnau no filme. É, as cenas de, de Nosferatu são cenas que correspondem a uma, é, a uma a ver, visão efetivamente próxima da de Bram Stoker. É, no sentido de que, inclusive, é, ele respeita a temporalidade, a própria reconstituição de época, todas as ações se passam em cidades é, alemães que poderiam estar situadas entre o século XVIII e XIX. A própria figura do, do vampiro está estida à moda da, do século XIX, mas eu diria um pouco mais à moda do século XVIII. E ele é, também corresponde a essa imagem do mobilizador de todas as espécies subalternas. Eu vou voltar a isso também daqui a pouquinho. Né? Eu queria, antes de, de, de voltar a isso, falar uma coisinha rapidamente aqui, que é, pode parecer que a gente aqui não está ligando muito para a questão da... da, da, da dos autores brasileiros ou dos vampiros brasileiros, mas o começo dessa live já dá a ideia de onde que a gente quer chegar. Então já aproveitando para citar, como eu citei aqui, os, uma pulp fiction, né, de boa qualidade francesa, eu queria citar o Papa do Pulp no Brasil, que é o Rubens Duquette. Que foi, eu tenho alguns livros do Rubens Duquette aqui, o Reminiscências, que são as memórias dele. Né, em que ele conta algumas histórias inclusive relacionadas com as figuras vampirescas. Né, aqui no, no começo do filme, tem, no começo do livro, tem pelo menos é, uma imagem dos, das revistas é, com as quais ele, ele colaborou. Revistas e livros que ele fez, né, onde a figura feminina está sempre muito presente. Né, é um tipo de figuração que depois a gente vai ver que é, é muito comum né, no, numa certa cinematografia, que me parece que foi aquela que mais inspirou o Luquete, que é a cinematografia, a cinematografia da Hammer, é, da qual eu também já falei aqui anteriormente num outro monstruário, e vou voltar a ela novamente. Tem também esse livro As Máscaras do Pavor, do Rubens Luquete, que tem um pouco, é uma mistura de coisas como acontece sempre no Brasil, mas tem um pouco... Dessa, desse imaginário do vampiro, tem um outro, eu tenho eu estou citando alguns que eu tenho aqui, O Fantasma do Tio William, é, que são todos livros dele, do, do Luquete, o Luquete já escreveu mais de mil livros, e foi a partir do Luquete que a Jerusa Pires Ferreira desenvolveu a ideia de cultura das bordas, nós vamos voltar a falar muito disso aqui é, no próximo semestre, quando eu pretendo desenvolver, já estou dando um spoiler disso, eu pretendo desenvolver um pouco mais essa questão da cultura das bordas. E aqui é, tem um livro que eu gostaria de indicar também, que eu comprei com o próprio Rubens Luquete, ele está no Facebook vende seus próprios livros, está aqui, Conversações com Rubens Luquete, do Rafael Spaca, um livro muito interessante, é uma entrevista longa com o próprio Luquete. Não deixaria de recomendar também o texto da Jerusalém, Ferreira, é, da Jerusa Pires Ferreira, é, Eterônimos e Cultura das Bordas, que está atualmente no livro Cultura das Bordas. O livro, ela tem mais de um texto sobre o Rubens do e ela tem um livro, eu esqueci de colocar isso na pilha aqui, ela tem um livro especificamente sobre o Rubens do Mas voltando então ao Nosferato agora, né, voltando aqui ao Nosferato, é... As cenas mais assustadoras no esfera tem até um, um vídeo aqui no YouTube sobre as cenas mais assustadoras do filme. São as cenas justamente em que ele se insinua como sombra, né? E isso tem uma relação direta com o um tipo de representação expressionista e foi a razão pela qual a Lotte Eisner acabou é, desenvolvendo aquela tese do teatro do Max Reinhardt, que é um teatro que tem algum, algum elemento de, de Stanislavski também, o teatro do Max Reinhardt e a relação do teatro do Max Reinhardt com o expressionismo. A atuação de Max Reck é rigorosamente expressionista e é, o filme também faz uso já de uma linguagem que desde é, 1919 vinha sendo desde antes, a bem dizer, vinha sendo desenvolvida na Alemanha, mas que ganha, nessa época, em 1922, ela ganha um status de uma linguagem cinematográfica com, com características muito próprias que vão influenciar todo o, o, o cinema de terror posterior. Tanto isso é assim que nós é, já falamos aqui, por exemplo, todas as vezes que a gente falou dos filmes de Frankenstein, de Lobisomem Mental, a gente mencionou essa matriz que o Carl Lehmann levou lá para Universal, que é a matriz do cinema expressionista alemão, do qual vem é, é, esse tipo de elaboração de jogos de luz e sombras recortadas que é tão presente no gabinete do Dr. Caligari em, em 1919, mas que aqui atinge um patamar elevadíssimo. Né, no filme do, no, do Murnau. Além do que, tem um outro detalhe que muitas vezes as pessoas não, não sabem, mas ah, os filmes eram colorizados, e mesmo os filmes do Murnal eh, eh, e todos os demais filmes da época, eles eram colorizados, às vezes, manualmente, ou às vezes, estou me lembrando das aulas do professor Aline Machado, com viragens, né, com mergulhos de trechos inteiros do filme numa tinta específica, como acontece aí, a cena é toda colorida de laranja, porque seria uma cena que se passaria no interior de uma casa. Mas aí você tem um recorte né, do próprio diafragma, né, e também nessa cena tem uma coisa muito interessante, que ele entra por essa porta e depois ele sai por ela e a porta se fecha sozinha, como se ele entrasse no próprio ataúde. As portas do castelo do Conde Drácula já anunciam o seu próprio ataúd. Há uma coisa no filme de 1922 que é muito interessante, que é que vai se reproduzir em 1958 no cinema da Hammer Films. Né? É, o primeiro e grande era, era colorido, não é preto e branco aqui, embora eu só tenha conseguido a imagem em preto e branco, mas daqui a pouco vocês vão ver uma outra imagem colorida. É, no filme Horror de Drácula, eu não, ponho, não ponho uma passagem novamente, porque eu já citei o horror de Drácula, do Terence Fischer, de 58, na live sobre o The Hunger com a Francisca, e já recebi uma advertência de direitos autorais do YouTube, então eu não quero é, arriscar. Mas é, há uma, uma continuidade, há uma coincidência, não é uma coincidência, na verdade, é uma obediência a um princípio que já estava é, é, previsto lá em todas as histórias de vampiros, que é o horror... À luz do dia, e isso é o motivo do, da, da, da, do desa, da desaparição provisória do vampiro, porque, como nós já sabemos, né, os monstros sempre voltam. Né, lá nas teses do, do, dos monstros do Jeffrey Gerald Cohen, eu já falei em lives anteriores aqui sobre isso. Ele vai voltar, mas ele provisoriamente morre, digamos assim, entre muitas aspas. É, no filme de Murnau, em 1922, desaparecendo sob a luz do sol. E no filme O Rolos de Drácula de Terence Fisher em 1958, uma cena extraordinária em que ele vai se dissolvendo. Né? Essas duas cenas têm uma correspondência entre elas. Bom, é claro que a gente não pode deixar de mencionar aqui o tempo todo o Bela Lugosi, né? porque afinal de contas é em 1932 que... É, começa o ciclo dos grandes filmes de, da cinematografia de terror da Universal e ele é encabeçado por esse filme do Todd Browning, né, de 1962, o Drácula, que marca indelevelmente a carreira do Bela Lugosi, embora nascido ainda na época que estavam se produzindo os textos iniciais dos, das histórias de vampiro. Nascido, inclusive antes do, do lançamento do, do Drácula, do próprio Drácula, o Bela Lugosi vai ser a encarnação mais magistral né, da primeira versão do, do, desse vampiro, desse famoso vampiro. É, é interessante aqui é, chamar atenção novamente para a questão da influência do expressionismo, quer dizer, dez anos depois, 1922 1932, dez anos depois já chega todo esse aparato de luz e sombra ao cinema americano e ao estúdio, a um estúdio famoso de Hollywood, que é o Universal, e através do produtor Carl Lanley, isso acaba chegando às mãos de um diretor, eh, Todd Browning, que tinha feito antes um filme extremamente perturbador, que pode vir a ser assunto não o um filme, mas a questão de modo geral aqui de outros monstruários, que é o um filme chamado Freaks, é, que é do começo dos anos 30, já é um filme sonoro, é um filme sobre uh, pessoas com deformidades graves, né, um circo de, uh, de... Na verdade, o filme era, era uma documentação, de certa forma, de um circo de freaks, de pessoas com, com estranhas formas né, físicas, e que era uma, uma, uma prática de exploração que remonta até a Idade Média. O Todd Brown, então, a partir dessa experiência, vai fazer também um trabalho extraordinário com Bella Lugosi, que era de origem húngara, né? é daí o nome Bela Lugosi, é um nome tipicamente húngaro, e vai ser é, homenageado depois é, no filme que a gente comentou também lá no História do Rock Através do Cinema, é, vai ser homenageado nesse filme por conta da música feita em homenagem ao próprio Bela Lugosi pela banda inglesa Bauhaus. Por sua vez, também essa música tinha sido feita em homenagem ao Bela Lugosi antes do próprio filme The Hunger. Então, ela foi aproveitada no filme do Tony Scott, em 1982, mas ela já existia, se não me engano, desde finais dos anos 70, quando começa o Bauhaus. E é, talvez, o maior hit do Bauhaus, da banda Bauhaus, a música Bela Lugosi Is Dead, né? é, que é justamente um comentário à morte, que não, não aconteceu naquela época, no final dos anos 70, aconteceu muito antes, em 1956, o pobre do Bela Lugosi teve uma lenta é, decadência, viveu uma lenta decadência da sua carreira, se envolveu com drogas e tudo, e teve um fim muito lamentável, mas também servindo ao cinema novamente, porque ele acabou sendo, como artista... É, é, daqueles da, da decadência hollywoodiana foi de redescoberto por, por um emergente diretor autor do pior filme do mundo considerado o pior filme do mundo que é o diretor Ed Wood que teria feito, o, que, teria feito não, que fez o filme é, Plano 9 do Espaço Sideral que é até hoje assim, pelo menos um consenso geral considera aí o pior filme da história já dos anos 50. O Ed Wood era um, era um, um cineasta é, é, totalmente instintivo, que é, tinha características até um pouco semelhantes ao nosso Zé do Caixão, que depois vai ser descoberto, inclusive, por pessoas que adoram toda essa pleia de, de filmes é, de baixo orçamento, de terror ou de ficção científica que explodiram justamente durante a Guerra Fria nos anos 50. O Ed Wood, então, faz o Plano 9 no Espaço Sideral e chama, como ator, o Bela Lugosi. Mas o Bela Lugosi acaba morrendo antes de terminadas as filmagens e ele usa um stuntman, um dublê, no lugar do Bela Lugosi, em algumas cenas. O Bela Lugosi aparece com a capa na cabeça, uma capa de vampiro, que ele tinha, porque ele conservou essa capa, e dizia a lenda que ele dormia no seu próprio esquife, o que provavelmente era um pouco verdade, que ele alimentou toda essa... Lendo em torno do Belo Gosto que foi do, do Drácula que foi o seu grande uh, personagem, que foi aquilo que o projetou internacionalmente, né? Porque naturalmente a gente não consegue imaginar hoje quanto foi extraordinário e quanto ele ficou uh, notório por essa, por essa, por esse papel, né? No filme é, Drácula, né? É, em três ocasiões, em três fotos diferentes, eu encontrei aqui né, a mesmo, o mesmo tipo de iluminação usando uma máscara de lâmpada para poder, fechando a luz, para poder fixar nos olhos, né, que deviam ser olhos verdes do, uh, do Bela Lugosi, e a su, o seu olhar é, intensamente dramático e ao mesmo tempo es, extremamente expressionista, né, o seu tanto canastrão. O, o, o Ed Wood fez esse filme nos anos 50 e anos depois, agora já no final dos anos 90, o Tim Burton, é, outro apaixonado por essas coisas, por essas por essas histórias todas, acabou fazendo um filme com Johnny Depp, né, fazendo papel de Ed Wood, e com o Karl Malden, grande ator, extraordinário ator, fazendo papel do Bela Lugosi, fez muito bem no filme. É, então, daqui a gente pode pular então para outra versão né, de 1931, seria necessário esperar algum tempo. Claro que há todos os filmes da Universal que vêm depois, Mume, etc., a, a, a desaparição da figura do uh, Bela Lugosi e a evidência maior da figura do Boris Karloff, mas isso não nos cabe contar aqui agora. E o que vocês estão vendo aí do lado esquerdo é a galeria de personagens que inclui inclusive, o lobisomem e a primeira versão do Frankenstein, que não se parecia com o Frankenstein da Universal, por questões de direitos autorais. Vocês estão vendo aí a galeria dos personagens criados por uma produtora chamada Hammer Films, dos a partir dos, dos anos 50, mais precisamente, 1954. E aí se destaca um novo Drácula, um novo Drácula que que é o único que chega às alturas do primeiro Drácula de Bela Lugosi, que é o Drácula de Christopher Lee, né? inesquecível com a sua figuração né? é, de é, toda sangue, de dentes pingando sangue, né? é o Drácula já em Technicolor né? e com os olhos injetados de sangue, é extremamente assustador, já é um pouco aquilo que foi a minha experiência pessoal. De, de, de vampiros né, a partir, e do próprio, dos próprios filmes de terror a partir dos anos 60, quando ainda estava a pleno vapor a produção da, da Hammer Films. Mas é claro que eu só vi um tempo depois que, naturalmente, nascendo em 1960, eu tive que esperar um bom tempo para assistir filmes de terror, porque eles eram realmente proibidos para menores. Eu diria que o Horror de Drácula, do Terence Fisher é a primeira ocasião em que algo que se equipara aquilo que foi produzido pelo Todd Browning em 1932. Então, anos mais tarde, uh, cria-se todo um novo imaginário, dessa vez colorido, né, que vai servir justamente à literatura a ficção pop, né. Daí eu ter falado aqui. Da, da ficção pulp do, do Rubens Luquete e tudo mais, porque esse imaginário com uma espécie de imaginário de desenho de, de porta de, de trem fantasma em parte de diversões é justamente aquilo que vai se criar, vai se criar principalmente a partir do imaginário colorido criado pela Rama Films. Então a gente pode dizer que do ponto de vista cinematográfico, a figura do Drácula tem dois grandes momentos. O primeiro momento definido por 1932, que é o momento preto e branco, e o segundo momento, que é o momento colorido, definido a partir de 1958 com o filme também de baixo orçamento, como foi de 1932. Né? Os filmes de terror são sempre aqueles em que não há grandes apostas, né? o produtor tenta, já achando que de repente pode dar errado, e aí o que acaba acontecendo é que tanto num caso, né, como no outro, a figura, né, é, assustadora do, do conde Drácula acabou encantando as pessoas, né, e, e nesse caso, é, produzindo todo o imaginário que já pode ser percebido até pelos letreiros da Hammer Film, né, a Hammer Film, inclusive, é, ela, ela torna-se a a divulgadora, por exemplo, desse tipo de visual né, que vai ser importante, inclusive para emerg emergentes cinematografias de terror do mundo todo, na América Latina e no nosso caso brasileiro, o nosso Zé do Caixão foi muito inspirado por esses filmes da Hammer também. Né, é, uma, é, uma, é uma produtora que conhece profundamente é, esse universo. Eu vou pegar aqui um trechinho do livro do Adriano Messias, né, em que ele fala sobre Adriano Messias, aliás, devo dizer, alguém que tem uma produção de histórias de terror muito interessante. Mas é, ele diz aqui no livro dele, que eu já mencionei aqui outras vezes, todos esses livros, como sempre, vão estar na explicação do vídeo. Esse aqui, né, é, Todos os Monstros da Terra, bestiário do cinema e da literatura, ele diz, segundo Lênin, em 1974, cinema fantástico até os anos 30, carente de fala e ruídos, aproximou-se do pictórico e do sonho, nas formas delirantes do expressionismo ou na beleza estética do cinema escandinavo, por exemplo. Para ele, porém, o cinema sonoro permitiu um reflexo mais verdadeiro do mundo. Apesar disso, sabe-se que o cinema nunca foi realmente mudo, ao contrário, as técnicas de, so de se somar voz e sons ao espetáculo de projeção eram variadas nas primeiras décadas do cinema. É... E aí ele vai falar né, da... em 1956, vou pular um trecho aqui, eu pensei que era essa parte inicial, mas não é aqui. Em 1957, a produtora Hammer Filmes começaria a trabalhar seriamente com os monstros clássicos dos anos de 30 e 40, o subgênero do terror, que pareceu morto a partir da segunda metade dos anos de 1940. É bom lembrar que ele estava perdendo feio para a televisão, né? o cinema estava perdendo feio para a televisão, ou seja, o público americano estava deixando de ir ao cinema e os, e os filmes, os monstros clássicos do cinema estavam sendo transformados em caricaturas de filmes de ficção científica ou de terror, ou de comédia, perdão. O subgênero do terror, que pareceu morto a partir da segunda metade dos anos 40, em quase toda a década seguinte, ressurge em 1957 com uma produção inglesa do estúdio Hammer Films que comprou os direitos da Universal, A Maldição de Frankenstein. The Curse of Frankenstein do Terence Fisher também, com Peter Cushing e Christopher Lee, os quais se tornariam dois monstros sagrados do cinema de terror das próximas décadas. Em 1958 surge o horror de Drácula ou Vampiro da Noite, como também ficou conhecido, também dirigido por Terence Fisher, que definitivamente reposicionou o subgênero no panorama das referências das preferências de público. Uma das diferenças dessas produções em relação à da vaga de 1930 é que os filmes de terror dos anos 60 trazem em cores muita violência e sensualidade para os padrões da época. Tinha-se conseguido conciliar o uso do cinema colorido em filmes de terror e esta tinha sido uma grande resistência 30 anos antes, período que trazia o referencial de sombras oriundo do expressionismo alemão. As gotas de sangue que caem sobre o nome Drácula na abertura de horror de Drácula, ainda que causadoras de comentários negativos da crítica especializada, são a prova de que os tempos haviam mudado. Surge naquele período um vampiro menos existencialista do que o de Bela Lugosi, mais preocupado em seguir seu destino cruel e amaldiçoado do que questioná-lo. Ou seja, a partir daí você tem um vampiro decididamente, eu acho que é isso é um dos elementos que tornam o o Christopher Lee, o Drácula do Christopher Lee, tremendamente assustador, porque é, ele é efetivamente um vampiro é, que não tem não tem nenhuma elegância, né? ele ele ele tem a sua elegância, mas ele está ele não ele é absolutamente decidido a caçar as suas vítimas, as suas vítimas há uma uma vontade animalesca que aquela coisa mais aristocrática do Bela Lugosi não deixava perceber tanto né? e que aparece de forma definitiva a partir daí. É, Drácula, aqui eu, tô, eu pus o cartaz junto com outras fotos, né? é, num arranjo mais ou menos parecido com aquele que eu via nas portas dos cinemas, era comum se colocar fotos pequenas junto do cartaz principal e ligeiramente inclinadas em relação ao cartaz. É, é, há uma cronologia dos filmes de Drácula, eu apresentei aqui, eu, eu trouxe aqui é, uma cronologia que está nesse site, que eu vou colocar também na, na, no, na explicação do vídeo, que é o Filminal, que tem uma lista dos vampiros da Hammer, das, das produções dos vampiros da Hammer. De acordo com essa lista, você tem esse Drácula, que aqui no Brasil se chamou, é o Horror de Drácula, mas aqui se chamou o Vampiro da Noite, de 1958, depois Drácula é, teria antes, aliás, depois, perdão, Drácula, o Príncipe das Trevas, de 1966, o Conde Drácula, de 1970, o Sangue de Drácula, de 1970, e aí a coisa começa já a sofrer esse segundo processo de degeneração, né, ou de popização, que vai ser o Drácula no mundo, no mundo da minissérie de 1972, mas vem ainda os Ritos Satânicos de Drácula, aliás, filme extraordinário, de 1974, e, e que demonstra que apesar da, da Hammer ter que fazer uma série de concessões, ela nunca deixa completamente a PT cair, graças principalmente à, à atuação do Christopher Lee e do Peter Cushing. Né? Sobre os filmes da Hammer e sobre o Drácula nos filmes da Hammer, eu não vou nem me dar ao trabalho de ficar falando muito aqui mesmo, porque não daria tempo. Né? Mas vocês podem consultar, por exemplo, esse, esse Tristan Talks, né? os, os Dráculas da Hammer, né? Drácula Hammer Films no Cinema. Há vários, há vários canais aqui no YouTube que é, contam detalhes sobre essa, essa série, é, no caso da Hammer. Por exemplo, no caso da Universal, ficou muito mais famosa a figura do Frankenstein, né? sempre lembrado, quando se fala de monstro da Universal, a gente lembra principalmente do Frankenstein, secundariamente a gente pensa no lobisomem, e aí vem o Drácula, não, mas o Drácula veio antes de tudo, e aí você ainda tem a figura da múmia do Boris Karloff. mas reina soberano, quer dizer, o Boris Karloff conseguiu dar um passo fora no Bela Lugosi e acabou reinando soberano nos filmes da Universal. No caso da Hammer, a situação é diferente, porque o principal personagem vem a ser mesmo o Drácula, do Christopher Lee. Mas quando a gente fala no Drácula do Christopher Lee, né, sim, é esse Christopher Lee mesmo que vocês estão imaginando, aquele que depois vai aparecer como um mago em, outro, em um outro filme bem mais recente. Esse mesmo Christopher Lee é... é eu daqui a pouco falo disso aqui, né? vai ser, tem uma, uma... Oh, meu Deus, onde está? Será que eu pulei esse, esse slide? É, daqui a pouco vai aparecer, então. O Christopher Lee é, tem uma contraparte muito importante aqui, que vai ser o Peter Cushing. Daqui a pouco eu falo sobre ele, porque eu ia falar agora justamente de um outro detalhe dos filmes da Hammer, que é muito importante, que é a aparição das vampiras femininas. Aliás, a vampira feminina não aparece somente aí, ela aparece desde sempre na história, nas próprias histórias de vampiros, né? E aí é, nesse ponto eu gostaria de me valer aqui de uma uma, uma coisa que eu também quero indicar para vocês que eu acho que é interessante é, é, como como Referência também, e que é um. Eu tenho dito que é uma bíblia para mim, que é a Enciclopédia dos Monstros. Eu não fiz muitas referências à Enciclopédia dos Monstros é, nos programas anteriores da, da, do Monstruário, mas nesse foi absolutamente inevitável, né? Porque é, se há algum livro onde vocês podem encontrar é, detalhadamente todas essas questões que eu estou falando, é esse livro aqui, e ele engana um livro de ouro, ele engana, parecendo que é um livro só de cultura pop. Na verdade, ele é um livro extremamente erudito. O Gonçalo Júnior é um senhor é pesquisador, né? e o que ele traz aqui é efetivamente muito interessante. Por exemplo, ele diz no capítulo chamado Vampiros, ele diz o seguinte, o vampiro, outra criatura dos tempos antigos, nem sempre foi um morcego gigante voador como costuma mostrar o cinema. Diz a crença popular que muitos suicidas se tornaram vampiros. O mesmo acontecia com o homem, muitos homens muito maus, a ponto da morte lhes fechar as portas e a terra se negar a receber seu corpo. É, ao serem condenados a vagar pela eternidade, passaram a se alimentar de sangue. Somente três coisas são capazes de detê-los. A cruz o alho e a luz do dia, já falamos sobre isso, para matá-los só com uma espada de ferro uma estaca de madeira enfiada no coração, coisa que, na verdade, nos filmes da Hammer tem um desenvolvimento muito interessante. Nos filmes da Hammer, geralmente, há muito essa presença da, da, da cena da estaca e de forma muito, muito peculiar, inclusive na, quando aparecem as vampiras femininas. Né? Em outras em outras ocasiões em que as vampiras são sempre fruto do da, da mordida fatal, né, do vampiro, elas se elas multiplicam-se, né? E se multiplicam inclusive por esse aspecto sensualizado, sexualizado que a gente percebe mais particularmente nos filmes da Hammer, né? Gordon Melton, no seu indispensável Livro dos Vampiros, afirma que o conceito de mortos que voltam para atacar pessoas e se alimentar do seu sangue encontrou maior expressão na Europa cristã, no século XII, sim, na época das pestes, na Idade Média. Né? Prossegue ele, o historiador inglês William de Newburgh, já relatava casos de morte que voltaram para aterrorizar e matar durante a noite, e usou o termo latino para identificá-los, sanguessugas, para exterminá-los, a recomendação era desenterrar o suspeito e carbonizar o corpo. Um dos casos de vampiros mais antigos e famosos data do século XV, é a história do sádico rei que viveu na região da Valáquia, na atual Romênia, conhecido como Vlad, o Diabo, também chamado de Drácula e Drácules. Ficou famoso inicialmente porque Vlad, Vlad Drácula é Vlad, o Diabo, né? É, ficou famoso igualmente por combater os turcos numa, numa só batalha, suas tropas teriam matado 10 mil deles e 300 prisioneiros teriam sido queimados vivos, ou seja, ele é a representação justamente da intolerância, né, do horror, a diferença ao outro, e, e provavelmente também uma das mais ancestrais representações do colonizador, né? então a figura do, do vampiro aí faz todo sentido. Uh, um relato impressionante de vampirismo, data do século XVII, envolveu a condessa húngara, é por isso que eu estou lendo isso agora, Elizabeth Bathory, novamente húngaros, romenos, ou seja, sempre o leste europeu, né, que tinha o hábito de fazer passeios noturnos de carruagem em busca de garotas jovens que convidava para conhecer seu castelo. Ela era uma serial killer, na verdade, se esse efetivamente existiu. As mocinhas eram sempre encarceradas numa masmorra e durante dias seu sangue retirado para deleite da condessa que bebia o líquido e usava para se banhar. Fazia isso até que a, a prisioneira <coughs> morresse de inanição. E a partir de uma investigação determinada pelo rei Matias, descobriu-se que ela teria sido teria assassinado da mesma forma mais de 600 jovens, eu acho que esse é um número exagerado, presa, morreu louca, após gritar sem parar por dias, e sua história mantida em sigilo só chegaria a público em 1729, é significativo a data, né, Esse é o século XVIII, antecipando o romantismo, né, e sua história mantida em sigilo, que só chegou a conhecimento em 1729, quando foi descoberta por um padre jesuíta. Há uma série de indícios de que Bram Stoker teria se inspirado nas biografias desses dois personagens para criar o conde Drácula, o seu personagem mais famoso, porque aqui ele está falando da Elizabeth, da e está falando do Vlad Drácula, né, o romeno lá, né? É... Uma outra passagem, né, do do, do do livro, uma parte chamada "Despertar das Bestas", interessante, que é uma citação muito boa, né? É, do nosso querido Zé do Caixão, está aqui é, uma passagem que ele fala: o vampiro se mostra invariavelmente falante, conta histórias e faz perguntas, enquanto o rei. Ah, não, isso aqui é uma outra coisa. É... Isso aqui era uma outra história. Ah, sim, são as histórias de vampiros, né? Antes da história também de. de... Bram Stoker, foi para os confins, nos confins do Sudeste Asiático, no entanto, que surgiram os primeiros textos em forma de narrativa romanceada, que se tornaram a gênese dos monstros literários. Ganhou corpo, nesse começo, o Baital é, Pashisi, ou 25 contos de Baital, antiga lenda hindu, escrita em sânscrito e considerado o germe que culminou nas mil e uma noites. Vejam só, ou seja, as mil e uma noites nasceram de uma história de vampiros. E, uma, e, e o mais famoso livro de, da cultura oriental inspirou ainda o Ágno de Ouro, do século II d.C., Apuleio, né, e Decamerão de Boccaccio, e tudo mais que se escreveu em matéria de literatura de ficção burlesca em milhares de anos. Trata-se, em síntese, da história de um gigantesco morcego vampiro ou espírito maligno que habitava e animava cadáveres. Estava em sua trama a essência do que viria a ser o um moderno vampiro da literatura ocidental, simbolizado por Drácula de Bram Stoker, lançado em 1897. Certamente influenciou o escritor. Basta lembrar que, em 1870, o famoso aventureiro inglês é, Richard Francis Burton publicou uma versão da lenda do livro Vikram e o Vampiro, traduzido no Brasil pela Cedibra, na década de 70, esse livro foi traduzido aqui, mas ou menos como ele pôde recuperar em suas viagens ao Oriente. Burton também presentearia o Ocidente com uma versão do Kama Sutra. Vejam que coisa interessante isso, antes de é, Bram Stoker. Mais adiante, quando ele vai falar, do, do, no, na parte 2, ele vai falar do poder dos monstros, os comentários do Gonçalo sobre o, o Drácula são os seguintes. Drácula talvez seja o personagem mais influente de todas as formas de arte popular desenvolvidas ao longo do século XX. Inspirou milhares de livros, filmes e histórias em quadrinhos, povoadas por vampiros. Bram Stoker diria mais tarde que teve a ideia da trama após um pesadelo, que ele atribuiu a uma indigestão causada por uma salada de caranguejo. Seus biógrafos, no entanto, afirmam que ele também pertencia à ordem secreta da Aurora, Aurora Dourada. Já citei isso quando eu é, falei a autora francesa ali. Né? A Bárbara a Sadou. Né? Aurora Dourada, Golden Dawn, da qual participaram escritores do gênero fantástico como Arthur MacRan e uh, Alerton Blackwood, o que teria contribuído para a concepção do seu personagem vampiresco. Muito estudado nas últimas décadas, Drácula é um romance fascinante, cheio de mistério e suspense, apesar de extenso e árido em alguns momentos. E aí, a partir daí, do, da, do, da publicação que foi muito bem sucedida, até morrer em 1912, Stoker viu seu Drácula ter nove edições e se espalhar pelo mundo. Né? E aí, portanto, é, houve um desenvolvimento excepcional do interesse pelo Conde Drácula e o Drácula de Bram Stoker. No caso brasileiro, né, o vampiro mais terrível e conhecido da literatura, do cinema dos quadrinhos, viveu diferentes momentos nos gibis brasileiros. Veja que nível de detalhe que o Gonçalo não chega. É, e também no exterior. Sua primeira aparição nos Estados Unidos em revista própria aconteceu em 1962. Eu Acho que isso a gente poderia dizer que é o efeito bumerangue dos vampiros da Hammer. Né? Ou seja, os vampiros da Hammer, olha aí o Peter Cushing que eu queria mostrar, então vou deixar essa tela aqui, Peter Cushing e Christopher Lee, como Van Helsing e o vampiro, são duas entidades complementares da maior importância. Aqui vocês estão vendo a cena do, do Peter Cushing empunhando os dois castiçais, mediante os, o que ele consegue... É, e puxando a cortina do, do, do castelo, ele consegue matar o Drácula na primeira versão do filme, naquele filme de 58. Essa é a, a, a, a, subjet, a, a, o plano em que se pega o próprio Cushing segurando como uma cruz os dois castiçais, que é o recurso que ele usa. Ele corre por cima de uma mesa, arranca a cortina e aí o, o personagem do Christopher Lee começa a receber o sol na cara, o que é um horror, e aí ele pega dois castiçais e os cruza diante do, do, do mesmo uh, uh, Drácula. É, a cena tem aqui no YouTube, e vocês podem, é, depois eu vou deixar na explicação do vídeo, um, nos comentários do vídeo, eu vou colocar o link dessa cena. Prefiro não é, mostrá-la aqui. É, voltando... É, em 1962, portanto, provavelmente os filmes que vinham desde 1956, 1957, 1958, né, uh, ganhando os mercados mundiais vindos da Inglaterra, acabaram despertando isso nos Estados Unidos, né, e aí saiu uma revista em 1962, com a versão ainda do filme de 1931, publicada pela editora Dell dos Estados Unidos. Quatro anos depois, a mesma editora lançou seis números de uma revista mensal. E nos mais de 40 anos seguintes, cerca de 90 títulos levaram o nome do famoso vampiro pela Marvel, Apple, DC, Warner, Warner Brooks, Millennium, Dark Horse, Warren, Eternity, New English Library, e ele vai citando aqui um monte. E no Brasil, pela editora The Arte nada menos que seis artistas desenharam o personagem Soares, na, na, na revista Calafrio, Júlio Shimamoto, Rubens Cordeiro e principalmente Rodolfo Zala, que se especializou em ilustrar histórias do Conde. O personagem foi tema de nada menos do que 15 capas de mestres do terror, às vezes com roteiro e desenhos de Zala. Aqui eles reproduzem, deixa eu voltar um pouquinho a minha imagem aqui só para mostrar, eles reproduzem aqui ele reproduz aqui o Gonçalo Júnior algumas das capas, né? E do desenho magistral do Zala, né? os quadrinistas brasileiros que conseguiram fazer coisas excepcionais com a figura do Drácula. E eu me lembro disso, porque eu mesmo estive nas minhas mãos alguns desses gibis, né? alguns deles, inclusive, é, é, eram gibis é, que mesclavam, faziam o mesmo movimento que o próprio cinema fazia, inclusive a Hammer e outras produtoras de filmes B, inferiores a Hammer, fizeram, que era a associação é, do, do, do, da personagem né, do Drácula, eventos históricos, já que ele não morria nunca, então ele ia atravessando as épocas. Então, tinha um gibi, por exemplo, em que o Drácula é, era um, um carrasco nazista né, que pegava as, as mulheres mais é, atraentes do campo de concentração para seus experimentos e assim por diante. Essa ideia da, da sedução a partir do monstro, da figura feminina né? deixa eu voltar aqui e andar mais um slide, né? esse slide seguinte é só para dizer que a dupla Peter Cushing e Christopher Lee foi insuperável, a própria Hammer tentou, com muito mau resultado, outros atores para o papel, que era o papel do Christopher Lee. E a gente pode observar a nobreza do Christopher Lee olhando até as próprias despertares das tumbas de cada um dos... Vampiros de 1922, de 1932 e de 1956. O Christopher Lee é da grande linhagem dos vampiros. Tentou-se, o John Bedham, em 1979, tentou com Frank Langella fazer um vampiro que pegasse. Não deu muito certo. Né? Deu mais certo, por exemplo, no mesmo ano, o Nosferato de Herzog, que era um filme mais nostálgico da cinematografia do início do século alemã, era mais uma. Como muitos cineastas dessa época fizeram, como foi o caso do Fassbinder, né? fizeram muita referência à cinematografia expressionista do início do século, de seu próprio país. Né? O Werner Herzog se notabilizou muito mais como Asperato, que também era um filme de vampiro, do que esse filme feito nos Estados Unidos pelo John Baden, usando o grande ator Frank Langella, mas aí, muito, a meu ver, muito ruim, como Drácula. Tentou-se também o venerável Gary Oldman, né, no filme Drácula, de Bram Stoker, o mesmo Gary Oldman que tinha trabalhado, por exemplo, em Sid and Nancy, na década de 80, fazendo o papel do Sid Vicious, e aí ele faz esse papel de um homem velhíssimo, de um vampiro cansado. Né? O Francis Ford Coppola fez questão de dizer é, que ele foi o mais absolutamente fiel possível ao Bram Stoker e, portanto, a esse atormentado é, Casanova, né, a figura do, do, que, que, o, que o Gary Oldman constrói, a figura de um aparentada com a figura do decadente Casanova, lá do, do Fellini com o, o Marcello Mastroianni. Eu acho sempre muito próximo disso, quer dizer, a figura do vampiro aí é sempre aquela figura... É, me parece muito aquela figura do aristocrata decadente, do libertino decadente. Era essa a imagem que eu queria é, lembrar, né? Então, foi um pouco isso. Né? E cansado de sobreviver né, ao longo dos séculos. Né? Essa imagem que depois vai aparecer, do cansaço da sobrevivência ao longo dos séculos, a maldição de não morrer, é uma imagem que está presente nesse vampiro, nesse Drácula de Bram Stoker, um pouco mais nobre, de 1992. No Brasil, né, essa, essa, essa origem né, da, da, da Hammer, né, das, das vampiras, das mulheres vampiro, foi, teve um, uma nobre derivação que é justamente o filme As Sete Vampiras, do Ivan Cardoso, um dos melhores filmes do Ivan Cardoso, especialista naquilo que ele mesmo chamou de terrir, né, o terror, humor brasileiro que deve muito a figura do Zé Mojica Marins, que, aliás, o personagem Zé do Caixão tem a sua capa preta como todo vampiro. Ainda no capítulo das figuras femininas, eu vou deixar aí a Carmila, vampira de Karnstein, que também já é um efeito bumerangue da, da Hammer, né? porque o filme é de 1970, mas é produzido nos Estados Unidos por uma subprodutora chamada London Films. Né? Ou seja, era bacana você se referir ao, ao, ao paradigma inglês e de fato esse filme que eu tenho, Carmila Vampira de Carnes, está em um filme totalmente de acordo com o modelo da Hammer, né? então os Estados Unidos, vendo que estavam perdendo terreno nisso aí, começaram a copiar a Inglaterra nesse momento. O Gonçalo Júnior diz que as aparências enganam quando o monstro é um vampiro ou uma vampira, no segundo grupo, elas são lindas sim, mas se transformam em criaturas aterrorizantes e mortais. Tão logo chega o momento de desferir seu golpe contra a vítima. Seu visual muda por completo, os cabelos se arrepiam, o tom da pele muda e garras e linhas gigantes são expostas. A gente pode dizer que isso corresponde bem a um imaginário é, machista, né, da, da mulher enganadora. Né, quer dizer, isso na verdade também tem todo um fundamento aí. Uh, comportamental, muito característico ainda nos anos 70. Né? Uh, por isso os especialistas recomendam uh, aos homens que se na calada da noite uma bela e misteriosa mulher surgir do nada tentando seduzi-los, é bom que façam um teste de mostrar ela um crucifixo. Nos gibis isso raramente é possível, porque o poder de dominação delas é irresistível e até mesmo para uma outra mulher, pois é, existem algumas vampiras e vítimas lésbicas. Aliás, esse tema da, da vampira lésbica também foi explorado ainda nessa época. Né? É, ele segue falando aqui da presença dessas vampiras também nas histórias em quadrinhos brasileiras, eu não vou me prolongar nisso aqui. Né? E uh... É, ele faz também, mais adiante, um comentário sobre a Hammer, também do mesmo jeito que o, que o Messias, vou citar rapidamente o comentário dele, o horror cinematográfico nos anos 50 e 60 também seria marcado pela ampla produção da companhia inglesa Hammer Films, cujos produtos de baixo orçamento se tornariam cult nos 40 anos seguintes, uma de suas marcas... Uh, foram as versões para velhos monstros clássicos, como Frankenstein e Drácula, que consagraram mundialmente Peter Cushing e Christopher Lee, como nós vimos, assim como aconteceu com Boris Karloff e Bela Lugosi, 20 anos depois. Eu acrescentaria o terceiro elo dessa cadeia, Christopher Lee, Peter Cushing e o Terence Fischer, que dirigiu uma boa parte desses filmes ingleses da Hammer. Então, é absolutamente imperioso né, que nós o citemos ali, Eu vou pular uma parte aqui, é imperioso que a gente cite o Terence Fischer aqui, né? deixa eu pegar aqui, cadê o Terence Fischer? Que ele fala que, nascido em 1904 e morto em 1980, o diretor que mais fez filmes com monstros na história do cinema e um dos mais importantes da segunda metade do século XX, criou quase tudo para a produtora inglesa Hammer Filmes, que substituiu o Preto e Branco Gótico pelo colorido e fez reviver as grandes criaturas do horror. Introduziu ainda a sensualidade e o horror explícito, com cenas de muito sangue, os closes nos olhos avermelhados, na boca que escorre sangue de Christopher Lee, como Drácula, marcaram o gênero e sua primeira direção foi A Maldição de Frankenstein, em 57. Também fez Drácula, em 58, O Cão dos Baixos erveu, em 59, e A Múmia, em 59 também. Aliás, com relação à cronologia dos filmes de Drácula, nenhuma cronologia, isso é difícil de você achar essa cronologia, eu dei uma pequena cronologia aqui, mas nesse livro você encontra uma cronologia que começa em 1931 com o Drácula de Todd Browning, uh, ainda pega a versão espanhola, a famosa versão espanhola do Drácula, e eles fizeram ao mesmo tempo uh, em, na Espanha e nos Estados Unidos, isso é uma história muito doida, mas não dá tempo de contar aqui. Depois, em 36, a filha de Drácula, o filho de Drácula. É, em 45, a causa do Drácula. Em 58, o vampiro da noite, que é justamente quando o Drácula volta pelas mãos de Terence Fisher. E aí segue uma sequência: 58, 60, 65, 66, 66, 68, 68, 69, 69, 70. E aí tem coisas extraordinárias. Assim como você tem a figura feminina né, do Drácula. né é, também você tem o Drácula Negro. né? Em 1972, aí eu acho que foi nos Estados Unidos, eu acho que já não foi mais na Inglaterra, se não me engano, aparece o... É, aqui não está colocado na lista, 72, 72, discípulo de Drácula, Drácula Edi, mas aparece o Blácula, que é um filme de Black Exploitation. Né, que é a, a, filmes feitos por negros, com negros, e que, nesse caso, tinha a presença de alguns brancos também no filme, mas a maioria negra. E um vampiro negro, que é o Blackula, né, muito apropriadamente. E não é, para alguém que possa pensar isso, não é uma gozação né, com o... o, o a, a, não é um, um uso irônico... É, absolutamente, é um filme inclusive é, que tem características muito interessantes é, como reivindicação é, de minorias, né, que nesse caso nos Estados Unidos são, aqui não são, mas que é, é, já, já se insere, né, poderia sem, sem menor, sem nenhum prejuízo, se inserir numa tradição de reivindicação né, de espaço para essas para essas, para esses outros, uh, para essas outras existências humanas que não aquelas, as existências não brancas, para a gente não falar em existência negra ou em raça, eu estou tentando o tempo todo evitar, né, essa invenção branca que é essa ideia de raça. Então, o Blackula se insere nessa corrente de coisas, de, de inclusive da produção de seriados e de filmes e com participação de negros com mais intensidade, da qual o fato mais importante que a gente conhece é o Shaft. né? Então, mulheres e negros. E aí, nos anos 80, você tem, e se vocês é, quiserem, vocês podem ver, eu vou deixar aqui um card no vídeo depois, com o link direto para vocês assistirem ao, a nossa live minha e da, e da Francisca nesse mesmo canal, sobre o The Hunger, com David Bowie, e a Catherine Deneuve, que vinha do cinema europeu, maravilhosa atriz da Bela da Tarde e que ainda estava esplendorosa, aí aparece no filme de Tony Scott em 1983, 82, 83, acho que 83, Catherine Deneuve e David Bowie. Né? Aí já não tem mais os dentes pingando sangue, mas tem cenas sanguinolentas também, eles usam pingente, né? uma coisa um pouco diferente, mas é isso. Aqui ainda, para completar, né, eu acrescentei essas imagens que dão uma localização, deixa eu mudar um pouquinho aqui a minha, a minha tela para que vocês possam ver melhor, né, vendo só a tela do, do, da apresentação, né, o personagem Drácula do Bram Stoker, né, é, que é confundido com o empalador Vlad Tepes, né, o empalador às vezes chamado de Vlad Dracul, né, que é o Vlad, o demônio, né? E aí, na, na Romênia, você pode visitar o castelo de Bran que seria o único castelo na Transilvânia que representa exatamente a descrição do castelo de Drácula, por Bram Stoker, né? mas você tem também é, é, uma controvérsia na Alemanha em relação a esses castelos. Na verdade, eu achei quatro castelos, fortalezas, porque na Europa não se usa muito o termo castelo como a gente usa aqui. Quando a gente diz castelo aqui, a gente está querendo se referir àquilo que eles chamam lá com mais frequência de fortaleza, né? e não de castelo. castelo, para eles, é uma coisa mais palácio, né? Então, você tem o nascimento, o lugar de nascimento do Vlad, que seria a Soara, é, e depois você tem o castelo de Bran, que é perto de Brasov, né, tudo isso é, é, são os, os cárpatos orientais, né, depois você tem o monastério de Snagov, em Bucarest, né, próximo a Bucareste, e a fortaleza de Poenari, ou Shindia Tower, né, Torre Shindia, né, que fica em Tirgoviste, né, é, onde está esse tal castelo Poenari, que também disputa com o castelo de Bran, a supremacia do, da figura, da, da origem da, do Vlad Draco. Bom, para concluir, eu volto ao início, né? citando o filme de Ivan Cardoso, Nosferato no Brasil, que eu citei de passagem no início. Aqui está o cartaz do filme, que eu já comentei no meu livro Monstrutivismo, né? livro que ainda é possível encontrar, está publicado pela editora Perspectiva, né? e que é um livro que analisa as relações entre essas ideias dos monstros e a própria arte moderna do século XX na Europa, e depois a arte do underground brasileiro dos anos 70. Né? É nesse contexto que Ivan Cardoso vai fazer o filme Nosferato no Brasil, em que o vampiro sai lá da Transilvânia e vem tomar água de coco, né? depois de sugar o sangue das dos brotos aqui, vem de Ipanema, fica tomando água de coco na praia de Ipanema. O filme, é, fragmentos do filme, antigamente via-se o filme todo no, no, no YouTube, atualmente são fragmentos do filme apenas, apenas que estão disponíveis, né? o filme inteiro não está. Bom, é, é com, esse, com essa alusão então ao, ao Ivan Cardoso e ao Nosferatu no Brasil que eu encerro a minha conversa de hoje sobre vampiros, dizendo que o vampiro também pode ser brasileiro. Né? Se vocês forem procurar lá as cenas, eu vou deixar algum link aqui de algumas cenas do Nosferato no Brasil, vocês vão ver que uh, o, o, há uma correlação entre uh, os nossos rituais antropofágicos, né, que são ou culturalmente suscitados pela, pelo pensamento do Oswald de Andrade, ou mesmo efetivamente existiam esses rituais de devoração entre os tupinambais, mas que tinham um sentido muito mais positivante muito mais é, interessante do que esse sentido mórbido de permanência na vida, como está lá, no, no, por exemplo, no Fome de Viver, do Tony Scott, né? a praga, a maldição né? de não morrer jamais. Né? É, então, portanto, a gente é, aqui conseguiu reelaborar essa metodologia de uma forma muito interessante. Eu agradeço a todos que passaram por aqui e assistiram, e aqueles que viram assistir aqui no YouTube essa, essa, esse programa, programa de hoje, dizendo a vocês que voltamos daqui a 15 dias com mais um monstruário. Abraço a todos e boa noite.